vem rei rei 33 chega improvisando sem mas com certeza mala, as carcaças desses caras no porta mala eu vou jogar Porque cê tá ligado, 33, o versado não dá pala Cê tá ligado na quebrada, dando um até de diplomata Mas cê tão ligado aqui, eu sou o chefe, você só desmerece Cê tá ligado que no freestyle, cê as desce Mas vai te matar, eu te mato mais rápido que o meu cigarrete é pra você ver que nós já faz a construção, maluco Vem com seu carrinho que nós passa o caminhão Em cima de você sai atropelado e você vai pra fala 2K, meu mano, não é um nome, né canalha Conheço, faz um som bem da hora Mas pena que na hora da batalha suas rimas não revigora Vai embora, vai junto, os dois é um defunto Agora com uma rima vai pra terra dos pés juntos Eu sei você sabe, meu mano, que eu mando bem não, Na batalha eu falo quantas batalha você tem Aí você tá ligado, mano eu não Constante, cê tá no porta-mala, dois caté, tá no volante. Aí, quando cê sabe no boom Chama chamam dois k que é o Toreto é tudo trap. Eu te mato nessa batalha, fazendo um drift de bons, é meu. Tá ligado, a rima é veladeira. Fala de caminhão, levo você na vala com tá em empilhadeira. Cê tá ligado, a rima não fica só no quase. Tá no volante e você bate a nave. Você vê como a nós já se destaca. Vai levando na empilhadeira, cala a boca, cê não tem nem carta. Aí, mano, se eu te falar, eu faço um pano. Do mesmo jeito, dois cadavres logo apanhando. Cê tá ligado, mano, na rima cê já pula. Nós não tem carta, mano, nós é piloto de fuga. Aí, cê tá ligado, meu mano. A gente adianta caminhão se você não tem bagagem Vai tá ligado nessa fita, Cadu, nós puxa o seu tapete Nós peão de mil e cem até sem capacete Cê tá ligado, pode passar, falou que é piloto de fuga Meu parceiro, cê perde na corrida pros pulos Cala a boca, é só desosso, vai na fuga de mil e sem Cadê a sua chave no seu pescoço? Eu não tô vendo do mesmo jeito que tá acontecendo mano. Eu não indico, meu mano, essa levada Põe o capacete que agora vem pedrada Aí cê tá ligado, meu parceiro cê é um bote Puxa o varanda e você é headshot Uou! Eita! Pesado!